Olá, tudo bem com vocês? Bom, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde aqui ao canal da Diálogos do Sul. Seguimos com as nossas entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. Hoje tenho aqui, à minha esquerda, o deputado Paulo Teixeira. Nós vamos conversar sobre eleições municipais, sobre um pouco também sobre o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro, Sobre a questão da democratização da comunicação, uma pauta tão urgente, bom, é isso, enquanto é, a gente, né, começa aqui, eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, assinar o sininho de notificações para receber nossos conteúdos, nós temos feito cada vez mais vídeo, mais entrevista relevante, estamos acompanhando o debate das eleições municipais, tema que é super importante em 2020, e é, isso só é possível porque a gente tem uma assinatura, uma campanha de assinatura recorrente no Catarse, que você pode ir lá conferir os valores, temos valores a partir de 10 reais, você pode ajudar, é algo que não pesa no seu bolso e nos ajuda muito a manter aqui a qualidade é, do nosso jornalismo e a trazer convidados cada vez mais especiais. Bom, é isso, roda a vinheta! Música Então, tenho aqui ao meu lado Paulo Teixeira, que é deputado federal desde 2007, foi várias vezes escolhido como um dos melhores parlamentares do Congresso. Tem uma luta importante na questão dos direitos humanos, da habitação, justiça e cidadania, é, e também da democratização da comunicação. Paulo, muito obrigada por ter vindo obrigado, aqui, Vanessa. por estar na Diálogos do Sul. Muito obrigado, Vanessa, e obrigado aos Diálogos do Sul. A você, toda a equipe, ao Canabrava e também quero agradecer a todos que acompanham o nosso diálogo aqui no seu programa. Muito bem. Bom, o senhor é um defensor da democratização da comunicação, uma das vozes mais importantes dentro do Congresso a esse respeito. E nós temos um debate muito importante a respeito das fake news e tem a comissão parlamentar a respeito das fake news. É, como que o senhor avalia a comunicação do governo? Então nós vemos que ele toma uma atitude... Controvérsia, polêmica, negativa Em sequência vem uma onda de fake news E aí começa-se a debater isso E como que é a reação da oposição Dentro do, do seu, da sua avaliação, do seu ponto de vista? Olha Vanessa, em primeiro lugar Bolsonaro é fruto de uma fraude uhum. E uma fraude que foi cometida exatamente na internet Através de fake news E através de financiamento empresarial que não foi contabilizado. Portanto, ele cometeu um crime eleitoral e ele deveria ter a sua candidatura caçada. Se nós tivéssemos um judiciário atento, nós teríamos a candidatura do Bolsonaro caçada. Uhum. Bom, em segundo lugar, a comunicação do governo, o secretário de comunicação, foi denunciado essa semana por peculato. Vejam, gente, peculato. Por quê? Porque ele é secretário de comunicação... Ele administra as verbas de comunicação e ele tem uma empresa que recebe daquelas empresas que são beneficiárias dessa verba de comunicação. Portanto, ele está dos dois lados do balcão. Isso é crime. Continua, uhum. secretário. Continua. Uhum. Não foi demitido. Não foi demitido. Ele tem que ser demitido. Em terceiro lugar, eu espero que essa CPI das fake news chegue no ninho da fraude eleitoral de 18, e ao chegar no ninho da fraude eleitoral de 18, possa desvendá-la para o povo brasileiro e ao mesmo tempo caçar a candidatura de Jair Bolsonaro. E por último, nós, os partidos como o PT, os partidos de esquerda, temos que nos preparar mais para combater essas fake news, uhum. para ter prontidão no um ataque a elas. Uhum. O senhor acha que o PT, ele errou ao reconhecer o resultado eleitoral? A gente aqui na Diálogos do Sul, a gente tem defendido, vocês que nos acompanham sabem disso, nós temos defendido justamente essa linha, foi uma fraude eleitoral, uma farsa essa eleição, porque foi baseada em fake news e isso é totalmente irregular. Mas o PT reconheceu, o Lula até fez essa autocrítica, que o PT não deveria ter reconhecido, então como é que o senhor avalia isso? Olha, na verdade, o PT tem ações para caçar... A... Hum. Candidatura de Jair Bolsonaro. Portanto, o PT mantém a acusação de que foi uma fraude eleitoral. Aquele senhor que é chamado de velho da van, ele falou um dia que numa das suas gravações ele disse o seguinte, que o Jair Bolsonaro ganhe no primeiro turno, para a gente não ter que Sim. gastar mais. Luciano Hang. O Luciano Hang. Na verdade. É um dinheiro que não aparece nas contas dele, Sim. mas é um dinheiro que deram por fora e muitos empresários deram por fora, com tecnologia israelense, quem coordenou esse processo foi esse mago da fake news, Steve Bannon, uhum. da Cambridge Analytica, então foi uma armação contra o Brasil, uma fraude, uma fratura no sistema democrático por essa fraude digital. Ok. E no caso... O senhor considera, a gente tem um debate na esquerda, em uma divisão entre os que consideram que é necessário neste momento pedir o fora Bolsonaro e os que acham que não, que é necessário fazer um debate na sociedade e disputar via congresso para que os danos não sejam tão grandes à população. Olha, na verdade, todo mundo sabe que Bolsonaro está destruindo o Brasil. Ele está destruindo tudo que a gente conhece com o Brasil. Ele está destruindo o nosso patrimônio natural, Entregando para os estrangeiros o petróleo, entregando para os estrangeiros a água, é, arrasando, destruindo a Amazônia. Ele está destruindo o nosso patrimônio público, que nós construímos às duras penas e que nos fez poderosos. Petrobras, por exemplo, ele está destruindo os direitos dos brasileiros e das brasileiras. Então, ele é o pior presidente que o Brasil já teve na sua história. Agora, para tirá-lo de lá, nós temos que ter mobilização nas ruas. Uhum. Não adianta apenas um palavreado. Tem que ter gente. Uhum. Gente como teve no Chile. Gente como teve na Colômbia. Gente como os bolivianos que estão resistindo ao golpe, que foi para a Argentina derrotar o, o Macri. Então, na minha opinião, não se trata de uma... Apenas de uma palavra de ordem. Trata-se de organizar a classe trabalhadora que sofreu fortes golpes. Né? E o primeiro desses golpes da classe trabalhadora foi a destruição dos sindicatos. Uhum. Eles também agora estão tentando estrangular a Uni com a carteirinha escolar. Eles estão querendo acabar com os conselhos profissionais. Uhum. Eles estão retirando direitos. E com 12 milhões de desempregados, 12 milhões e 400 mil desempregados, você coloca a classe trabalhadora numa enorme defensiva. Uhum. Portanto, trata-se de fazer a oposição e preparar essa ação pacienciosamente para ir nessa resistência e denunciar os crimes que ele comete dia a dia, para que tenha força para que ele possa sofrer um processo de impedimento. Então, na minha opinião, não se trata de uma palavra de ordem ou outra que vai resolver. Uhum. Talvez não tenha ninguém aqui que não ache a mesma coisa, que não, que, que não queira que ele saia. Uhum. Mas aí é como nós vamos fazer para fazer uma oposição forte a ele. Muito bem. Bom, mudando de tema, entrando na questão da disputa eleitoral municipal, estamos aqui para tratar... É desse assunto, o senhor é pré-candidato do PT à Cidade de São Paulo. Nós tivemos, com a Constituição de 88, uma grande vitória que foi o Estatuto das Cidades. E esse estatuto ele foi praticamente abandonado aí nos últimos anos, nas últimas gestões. Então, o que, que o senhor acha a respeito uh, da importância né, desse estatuto e a gente pode esperar que uma eventual legislatura, é, um eventual governo do senhor, a gente pode esperar aí a retomada de questões como o orçamento participativo, como os conselhos comunitários, como que o senhor pretende lidar com isso? Olha, Vanessa, em primeiro lugar, se você olha a cena da cidade, é extremamente preocupante. O número de moradores de rua na cidade, ele triplicou. Nunca houve, nunca houve tanto morador de rua na cidade de São Paulo. E as bolsas estão crescendo, subindo, etc. Mas a vida real do povo é uma vida grande de desemprego, de gente morando na rua. Então nós temos que ter uma política da cidade para os mais pobres. Não é o que está acontecendo com o Bruno Colmas. Eu assisti a entrevista dele na Cultura Ele não fala disso uhum. Ele não fala da política para pessoas em situação de rua Ele não fala a política para os desempregados A prefeitura poderia ter uma ação muito mais importante Seja de favorecer a economia solidária Para enfrentar o desemprego Seja de ajudar rapidamente a formar startups Formar cooperativas, formar microempresas para empreender crédito, né? mas não está havendo isso. Então, nós temos que ter uma ação emergencial para os pobres da cidade de São Paulo, ou seja, para as pessoas que estão em situação de rua, na produção habitacional para a população que pode perder sua casa, ao mesmo tempo, um processo de geração de emprego e renda na, na, no um movimento oposto ao que o Governo Federal está fazendo. O Estatuto das Cidades, ele ajudaria a cidade de São Paulo se você implementar o Estatuto da Cidade e cobrar o cumprimento da função social da propriedade para a produção habitacional, para diminuir o custo da terra e ao mesmo tempo ajudaria muito o Estatuto da Cidade na implementação das Zonas Especiais de Interesse Social. Uhum. Certamente, o dia que eu pudesse ser prefeito da cidade de São Paulo, eu vou implementar essas políticas, política emergencial contra o desemprego, política emergencial para os moradores em situação de rua, uma política emergencial de distribuição de renda na cidade para beneficiar os mais pobres, ao mesmo tempo fazer políticas sociais de melhoria da educação, de melhoria da saúde, de melhoria do transporte público. Bom, então vamos entrar aí na questão da moradia, né? O senhor já foi secretário de Habitação da cidade de São Paulo. É uma das questões aí mais difíceis é, de, de lidar hoje. Nós temos ocupações no centro da cidade, uma situação em que essas ocupações volta e meia são alvos de despejo ou é, outro, outro tipo de ocupações, as ocupações mais horizontais que são alvos de incêndios que a gente nunca sabe se são incêndios criminosos, ou se é meramente um acidente. E, efetivamente, como que o senhor pensa lidar, já que o senhor tem experiência nessa área, como que o senhor pensa lidar, essa criação das zonas especiais, como ela seria viável? é Por via desapropriação, pagamento de, de recompensa pelo pela pessoa que perdeu o terreno, como que isso poderia ser feito de uma maneira, não utópica, mas efetiva aqui na cidade? É, é a questão é simples, é uma equação simples, Vanessa. A prefeitura vai ou não ajudar essas pessoas. Uhum. Ela vai estar ou não ao lado dessas pessoas. Sim. Ela será ou não parceira dessas pessoas. Eu vou te dizer, no meu, na nossa época. Na <risos> nossa Cheiro. época tinha um edifício na cidade de São Paulo chamado, lá no Parque Dom Pedro, um edifício imenso, as pessoas em situação de risco. Nós fomos, criamos bolsa aluguel, uhum. tiramos todas as pessoas daquele edifício e elas foram no Bolsa Aluguel com a promessa depois de ter uma moradia definitiva tá certo? De nós também, todos os edifícios que eram ocupados, nós fizemos uma parceria com a Caixa Econômica a Caixa Econômica comprava os edifícios e financiava para os moradores, então esses edifícios abandonados, ocupados ao invés da gente criminalizar os movimentos sociais, não nós trabalhávamos juntos com eles para viabilizar que aqueles edifícios fossem reformados. E durante a reforma nós davamos um bolso aluguel reformava o edifício e eles voltavam como compradores uhum. daqueles apartamentos tá certo? E é, essa situação de risco nós sempre tivemos uma atenção muito grande onde havia risco nós sempre ajudamos as pessoas a saírem do local para não perderem a vida como aconteceu naquele prédio ali na Santa claro. Efigênia tá certo? A mesma coisa em relação às favelas, nós entramos nas grandes favelas da cidade de São Paulo com urbanização, a favela do Paraisópolis, nós entramos lá com urbanização, nós entramos com urbanização na favela do Heliópolis, entramos com urbanização aqui na favela do Jaguaré, uhum. entramos com urbanização em inúmeras favelas da cidade de São Paulo. Não é? Então, a questão é a seguinte. A pessoa que mora mal em São Paulo, ela precisa de uma administração que seja parceira dela, do sufoco dela. Ninguém mora mal porque gosta, ninguém mora mal porque quer, ninguém mora mal por uma opção. As pessoas moram mal por falta de condições de moradia e falta de condições de vida para acessar uma moradia adequada. E elas têm que saber que a administração municipal tem que ser parceira delas, num despejo, num risco. Por exemplo, eu vejo, eu vi hoje, né, essa situação lá de Minas Gerais. Morreram 55 pessoas em Belo Horizonte, na Grande Belo Horizonte, em função das chuvas. Quando eu virei secretário de Habitação, eu tinha na memória que no governo Luiz Erundina houve um desastre. É, natural no Butantã, que foi objeto de uma politização imensa, nem ela tinha responsabilidade, era uma empresa privada que tinha responsabilidade. Mas eu entrei com aquela memória. E aí eu cheguei para Marta e falei: Marta, nós temos que tirar agora todo mundo que estiver em área de risco. Todo mundo, para ninguém morrer. Uhum. E nós tiramos. Criamos o Bolsa Aluguel, tiramos todo o pessoal que estava morando em área de risco e colocamos. Na programação habitacional, tá certo? Quantas pessoas morreram durante a gestão Marcas Pissi? Nenhuma pessoa morreu. Portanto, me assusta ver 45 pessoas morrerem em Minas Gerais. A pessoa fala, é as chuvas, é as chuvas, que é um fenômeno, é, digamos assim, da mudança climática. Agora, esse é um fenômeno conhecido. Claro, em então, todo ano tem. Todo que... ano tem, então você vai ter que chegar no ano de. durante o ano de seca e fazer políticas preventivas para tirar as pessoas de áreas de risco para congelar as áreas de risco, para ninguém morrer nas áreas uhum. de risco como aconteceu em Belo Horizonte nesse período. Bom, transporte. Outro gargalo da cidade é a questão do transporte. Nós tivemos aí o último governo do PT, né, do Fernando Haddad, criou as ciclovias, mas é, existe uma crítica a, a, a essas ciclovias e a essa política de mobilidade, porque acabou que não integrou todos os modais. Então muitas vezes a ciclovia não chegava no terminal de ônibus, não chegava na estação de trem e metrô. É, esse, e os modais seguem desintegrados. Então às vezes você tem um terminal de ônibus que não chega, você não consegue ter acesso fácil ao, ao metrô, a uma linha de trem. É, como que o senhor vê essa questão do transporte e como que o senhor, qual o projeto que o senhor tem? para é, ter mais fluidez no trânsito. A gente sabe que das de manhã e no final da tarde a cidade congela, ninguém anda, ninguém chega. Olha, Vanessa, falar em transporte, tem que falar em gestão do PT. As melhores gestões de São Paulo sobre transporte foram de Luiz Erondina, Marta Suplicy e Fernanda Haddad, foram as três melhores gestões na área de transportes. O transporte, o que que nós temos que fazer? Primeiro, nós temos que mudar o ônibus para um motor menos poluente, menos barulhento. Nós temos que fazer... Hoje as pessoas estão dormindo em casa, o ônibus passa, parece que está passando em cima <risos> da cabeça da pessoa. Treme tudo. Treme tudo. Tem que fazer motor de outro nível. Ou motor elétrico, ou motor... É, motor elétrico, talvez. Nós temos que aproveitar essa tecnologia elétrica e fazer motor elétrico silencioso. Você imagina o nível de ruído que nós diminuímos na cidade de São Paulo se você mudasse os ônibus para ônibus elétrico. Segundo lugar, nós temos que, o jeito vai no ponto de ônibus, tem que ter lá o horário do, do, do, do, do, do ônibus, que hora que o ônibus vai passar. Você vai para Campo Limpo, tem um ônibus meio-dia e 10, meio-dia e 20 meio e 30 e o ônibus tem que passar naquela hora e tem que estar tá escrito lá os horários de ônibus e os ônibus passarem. Terceiro lugar, você tem que ter passe para desempregado, se você não der passe para desempregado, como é que o desempregado vai arrumar emprego, tá certo? Então nós temos que fazer com que o transporte tenha subsídios para quem mais precisa, tem gente que não precisa tanto de subsídio e tem. Nós temos que rever essa história. Mas nós precisamos subsidiar o transporte do desempregado, criar um passe para o desempregado e aumentar o tempo. É, porque o, o, o Bruno Covas diminuiu o bilhete uhum. único. Ele diminuiu o bilhete único. É, de quatro horas para duas horas. O duas limite... horas. O, a gestão nossa tem que aumentar novamente o passe. E por último, nós temos que ter um. Um transporte mais barato no final de semana, porque a juventude vá é, nas baladas deles, vá para os parques, vai para as atividades culturais, que a mãe pegue o esposo e os filhos e vá para o parque para esparecer, uhum. faça uma, uma, digamos assim, um piquenique, piquenique. né? É, leva lá uma farofa, leva lá um frango, uma saladinha vai para o parque, põe a toalha, põe o piquenique, mas vai ter um transporte para quem, durante o final de semana, é, integrar a cidade para as pessoas poderem sair dos seus bairros, esparecerem e terem acesso à cultura, lazer e descanso. É, a gente já passou aqui mais da metade aqui do, do nosso tempo. Passou rápido ou não? Me dá mais tempo. <risos> É, tirar quero... esse menino aqui da frente, <risos> <risos> né? Tira a produção e a gente pode ficar aqui o dia é. inteiro. Mas aí ninguém assiste, o pessoal. É. Tem pressa no YouTube. Me diz uma coisa, é, Marta Suplicy. O senhor participou do governo dela? É, o presidente Lula tem sondado, ao que as notícias aí mostram, tem sondado a Marta para uma possível reaproximação e até ou cabeça de chapa ou vice aqui. É, em São Paulo, o senhor toparia fazer uma, uma chapa com a Marta? O senhor apoiaria? Olha, na verdade, eu defendo que a cabeça de chapa seja do Partido dos Trabalhadores uhum. E até onde conste, não há nenhum convite para ela voltar para o PT. Uhum. Certo? A cabeça de chapa tem que ser do PT. Né? É, veja, nós precisamos também pensar, além dos que se inscreveram na prévia, de outras possibilidades. O Haddad. O Haddad topa o seu candidato a é prefeito. O senhor né? retiraria a sua candidatura? Se o Haddad for candidato, eu retiraria, num ato. ato. E acho que todos os candidatos têm que retirar. Então, na minha opinião, não, a, a cabeça de chapa tem que ser do PT e nada consta, não me consta que a Marta queira voltar para o PT, que tem um convite para ela voltar, etc. O que consta é que ela toparia ser vice de um eventual candidato do PT, tendo ela a preferência pela tarde. Uhum. Portanto, o, o que a gente tem que analisar é que, tendo o PT a cabeça de chapa, eu acho que as alianças têm que ser pensadas. Né? Eu acho que tem que pensar a aliança com o PCdoB, com o PSOL, né? e temos que analisar essa hipótese que a Marta está querendo ser nossa candidata a vice. É, outro tema muito importante e polêmico são os bailes funk na cidade de São Paulo. Tivemos a tragédia em Paraisópolis e isso começou um debate. A gestão PSDB tradicionalmente é, tende a criminalizar essa manifestação cultural eu gostaria de saber se o senhor tem uma proposta, tem um projeto, tem... se o senhor está pensando também essa questão dos bailes. Olha, nós temos que entender que o funk é uma manifestação cultural. Uhum. E no Brasil, sempre as manifestações culturais dos, das, das classes trabalhadoras, elas foram reprimidas. Antigamente, o samba. Uhum. O samba era tido como uma música... É, que não podia frequentar as classes altas né? Então tudo isso é porque é dos pobres Então o que a prefeitura tem que fazer? Ela tem que abraçar os bailes funk Abraçar de que maneira? Em primeiro lugar, o baile tem que ter som Tem que ter palco, tem que ter banheiro Tem que ter segurança e tem que ter lugar adequado Por que, que tem conflito com os bailes funk? Porque algumas vezes acontece em frente à casa da pessoa que está dormindo. Aí também não dá. Eu, o maior fanqueiro de São Paulo não vai aguentar um baile funk durante o sono dele. É. Só que você tem que fazer, se o Estado vai lá, ajuda, eles vão fazer o baile funk em lugar adequado num lugar que não tem barulho para a comunidade, num lugar que tem segurança, que não vai acontecer coisa errada num lugar onde tem banheiro químico. Tem... Foi essa a política feita na gestão Fernando Haddad. Tá certo? E nós não podemos criminalizar. O que aconteceu no paraná é inadmissível. Primeiro, a polícia devia estar lá, devia ter vindo lá. E segundo, aquela ação foi desastrosa. A polícia tem que proteger esses jovens. Ali, quem morreu? morreram aqueles jovens de outros lugares da cidade que foram à busca de um momento de lazer. Então, a administração tem que dar toda a proteção para a realização dos bailes funk com segurança e em lugares adequados. Saindo um pouco desse assunto e já caminhando aqui para o encerramento, é... nós aqui na Diálogos do Sul somos um veículo de imprensa alternativa, que está lutando, como todos os veículos da mídia alternativa, lutando aqui para um lugar ao sol, para é, conseguir se manter, e meio a uma ofensiva que o governo Bolsonaro tem tido com relação é, ao jornalismo, às investigações, aos próprios jornalistas. É, como, o que, Qual que a importância que o senhor acha que tem a imprensa alternativa, sobretudo neste momento que vivemos de distopia de governo Bolsonaro, governo Trump, é, uma escalada da direita global? A, a democracia não convive com o monopólio da informação. A democracia requer a diversidade de opiniões, fontes de imprensa diversas para checagem das informações e para a circulação de opiniões. O que nós vivemos no Brasil foi um monopólio de informação, vivemos hoje. E democratizar é você investir para que tenha um equilíbrio de opiniões no que se chama de opinião pública. Então, essa imprensa alternativa ela tem sido vital para o pouco de democracia que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo. Por isso, um governo teria que, por exemplo, um próximo governo progressista, na minha opinião, a primeira coisa que ele tem que fazer é pegar o futebol e colocar na TV pública. Como fizeram na Argentina, Como Cristina na a Gris, né? Então, você já equilibra a audiência, porque uhum. o futebol é muito importante. Em segundo lugar, ele tem que democratizar as verbas de comunicação. Né? Em terceiro lugar, ele tem que levar a internet para todos os rincões de qualidade. Você sabe por que, que hoje tem muito, muita fake news com os mais pobres? Não? Hum. Pela baixa potência da internet dos mais pobres. Eles só hum. recebem a informação. Olha. Se ele pudesse ter uma internet mais forte, ele ia checar a informação. Claro, porque tem o um pacote de dados, o WhatsApp a... às vezes é, é grátis. É, então o que que ele precisava de uma internet mais forte? Hum. Por isso que nós precisamos democratizar as comunicações eu quero dar os parabéns né, porque vocês vivem desde que eu comecei minha militância política há 40 anos e você sabe que dia que eu comecei minha militância política há 40 anos? não, 30 de janeiro ontem Uau. fez 40 anos que eu peguei as minhas malas eu vim para São Paulo em 1979 vim fazer direito na faculdade de direito Largo de São Francisco, em 1980 no dia 30 de janeiro eu peguei as minhas malinhas e fui trabalhar em São Miguel Paulista, nas comunidades eclesiais de base de São ah. Miguel Paulista, fui de ônibus, 30 de janeiro de 1980, ontem, fez 40 anos do meu início de militância. eu tenho 40 anos de vida com São Paulo, 40 anos de vivência, a cidade me adotou, eu sou grato a essa cidade e certamente gostaria de um dia governá-la. Bom... É isso, espero que vocês tenham gostado dessa entrevista, acho que foi bastante elucidativa, conseguimos tratar aqui diversos, diversos temas. Se você nos acompanhou até aqui, dá um joinha aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações para receber mais conteúdos. A gente vai divulgar nas nossas redes a agenda de debates que o PT vai fazer aqui na cidade de São Paulo. A gente está acompanhando isso porque São Paulo... É, além de ser muito importante em termos econômicos para o país, é também uma vitrine, para a, acaba sendo uma vitrine para a disputa eleitoral de 2022. Então, o que acontece aqui vai, com certeza, impactar o jogo político do Brasil inteiro. Então, é isso. É, também quero dizer para vocês que, após essa fala tão importante sobre a importância da... essa fala tão importante sobre é, a mídia alternativa, a gente tem uma campanha de financiamento que, de financiamento coletivo, que é o que nos mantém, que nos ajuda a sobreviver nesses tempos tão difíceis. Então, vai lá no Catarse, dá uma olhada, tem vários, é, vários brindes que você recebe ao fazer uma assinatura solidária e ajuda a manter também a democracia e a comunicação no Brasil. Bom, é isso, até a próxima, muito obrigada. Muito obrigado. Parabéns, Vanessa, parabéns aos diálogos do Sul. <música>